Salve salve queridos amigos bem vindos à Taverna Sou Colosso e pessoal hoje eu tenho duas novidades para trazer para vocês a primeira delas é o PS5 saiu novas imagens dele e tem uma novidade também do Nintendo Switch que nós vamos ter duas versões do Nintendo uma mais barata e uma mais cara então fica aí que a novidade é para esse ano vocês lembram que no meu penúltimo vídeo que eu lancei sobre o Stadia, eu falei sobre o barateamento de jogos e de consoles, pois é, a Nintendo já vai começar essa nova vertente. Foi anunciado em uma reportagem do Wall Street Journal, a Nintendo vai trazer duas novas versões do Nintendo Switch até dezembro desse ano para a gente. Como vai funcionar isso? Uma das versões é uma versão mais barata. E que alguns chamam até de uma continuação, uma, um upgrade do Nintendo 3DS. Nessa nova versão mais barata, o primeiro detalhe é que os Joy-Cons, eles não vão ser destacáveis das laterais do videogame. O segundo, não tem vibração nesses Joy-Cons. Isso não é um problema, a meu ver, é importante a gente conseguir jogar. Um outro detalhe que eu fiquei realmente com dúvida é o seguinte, pessoal. Se ele vai ser esse Nintendo Switch, somente um, um portátil ou se a gente ainda vai conseguir ligar ele na televisão para poder jogar numa escala bem maior. Essa é uma dúvida que não foi tirada nesse artigo que eu li, não deram maiores detalhes sobre isso. E outra, né, pessoal o Nintendo Switch hoje está custando em torno de R$ 1.600 reais, sem jogos nenhum. Ele a versão mais simples, mais básica. 1600 reais. quem tiver interesse é só entrar em contato comigo aqui nos comentários que aqui na taverna nós estamos vendendo Nintendo Switch por esse preço, tá? Agora vamos falar da outra versão do Nintendo que seria para jogadores mais profissionais, vamos dizer assim, seria um upgrade da versão atual. Eles vão trazer novos hardwares. não foi detalhado como será isso. Mas para vocês terem noção, hoje o Nintendo Switch utiliza o processador Tegra X1 da NVIDIA. Isso já tem quatro anos que esse processador foi inventado pela NVIDIA. Mas veja bem, se a NVIDIA trabalhar com parceria, junto com o Nintendo Switch, para aperfeiçoar hardwares para dispositivos menores, mais portáteis como o Nintendo, é bem provável, gente, que realmente eles consigam fazer esse upgrade que eles estão propondo. Em questão de preço, pessoal, vamos falar um pouquinho de preço. Versão mais barata, qual a expectativa de preço? A reportagem não fala nada. Eu vou dar aqui a minha opinião a respeito de preço e aí vocês deixem nos comentários o que vocês acham. Se vamos comparar a gente com o 3DS, hoje você consegue achar o 3DS em torno de R$ 1.200 a 1.300, 1.400 reais. Se tratando do um Nintendo Switch, gente, a, a Nintendo tem que estar tá pronta para trabalhar na faixa aí de 1.200 a 1.300 reais. O ideal é, é de que ele conseguisse disputar mercado, a versão mais barata, com o Xbox One, que vai vir sem um leitor de Blu-ray. Nós estamos aqui na taverna fazendo uma suposição, prevendo um preço aí, em torno de 1.800 reais, mais ou menos, nada mais do que isso. Então, se o Nintendo Switch quer realmente disputar mercado, tá vendo que precisa de uma versão mais light para quem quer aderir a Nintendo, e a verdade é essa, pessoal eles precisam disputar essa faixa aí dos 800 mil reais o Nintendo 3DS para mim eu acho extremamente caro eu só não tenho Nintendo Switch hoje gente que eu acho o um, um preço extremamente caro ainda para o meu poder aquisitivo tá vamos falar um pouco agora sobre a versão mais cara se realmente eles vão trazer algo impressionante, algo realmente vai alterar aí o mercado da Nintendo e disputar de igual para igual para um Xbox One X ou um Playstation 4 Pro. Nós estamos falando gente, de um preço aí de R$ 1.800 a R$ 2.000, reais, tranquilamente. Nada menos do que isso eu acho que a Nintendo não vai fa fazer, ou se não for mais caro, chegar aos reais ali. Complicado, a gente só vai saber detalhes maiores, pessoal, na E3 desse ano, que provavelmente eles vão anunciar de forma oficial essas duas novas versões do Nintendo Switch que estão para chegar no mercado. Bom pessoal, e parece que saiu aí finalmente imagens do novo PS5 e também as possíveis especificações técnicas. Lembrando pessoal, são somente vazamentos de uma fonte que trabalha numa unidade da Sony em Londres. Então a veracidade, nós vamos saber nos próximos dias, que no exato momento desse vídeo a Sony irá fazer um streaming Mostrando as novidades, o que, que ela vai trazer, já que ela não vai participar do E3, já falei em outros vídeos isso. Então, hoje, no dia 25 de março, a Sony vai fazer uma live sobre o que, que ela tem para trazer de novidade para nós. Mas vamos ao PS5. Vocês estão vendo aí na, na tela várias imagens do PS5. Realmente ficou muito bonito. Se realmente esse for o modelo final a ser lançado até o final deste ano, segundo essa fonte que informou, que vazou essas fotos, esse videogame está para ser lançado no quarto trimestre deste ano, ou seja, no final do ano, pessoal. Algumas especificações técnicas também vazaram e eu quero mostrar para vocês aqui a diferença em relação ao PS4 Pro, ok? Vamos lá, pessoal. Em questão de CPU... O novo PS5, ele vai contar com 8 núcleos e 16 threads a 3.2 GHz. Playstation 4 Pro, a gente tinha 2.1 GHz, 8 núcleos também, ok? Em questão de GPU, a placa gráfica aí, o PS4 Pro, a gente tinha 4.2 Teraflops de performance, já na nova GPU do, do Playstation 5, a gente vai ter 14 Teraflops, poder sem dúvida bizonho. Em questão de memória RAM, pessoal, a gente tinha 8 GB de DDR5, já no Playstation 5 nós vamos ter 20 GB, sendo 16 de memória DDR6 para rodar os jogos e 4 GB de memória RAM. DDR4, para o um sistema operacional. Em questão do armazenamento, não tem muita mudança, vamos ter de 1 TB a 2 TB, ok? 2019, ok? O lançamento, gente, sobre o lançamento oficial do videogame, A gente deve acontecer isso só em 2020, ok? Final do ano que vem, tá? Em questão de custo, gente, prevendo aí que chegue ao Brasil em torno de 4 mil reais, mais ou menos. É o que eu estou prevendo de preço para o Playstation 5. Bem, queridos amigos, essa era a novidade de hoje, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de comentar o que, que vocês acharam, deixem aquele like maroto, se inscrevam no canal se você caiu de paraquedas, até a próxima, beijão, tchau, tchau.